Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de gêmeos. Então, vamos lá. Vamos saber como está o momento de gêmeos nesse momento de 2023 e qual mensagem precisa ser transmitida. Desprendimento Vamos complementar com esse outro tarô E continuando... Gêmeos, você pode estar muito preocupado ou preocupada com elogios, com críticas, com o que vão falar de você. Essas coisas muito externas que o momento pede um desprendimento. Você apenas observar mais e se envolver menos emocionalmente. Porque quando alguém te critica, em seguida já tem alguém te elogiando. Para alguns, é o momento de encarar o passado, de modo que haja um começo sem levar pessoas com você. Deixando elas apenas em suas memórias. E para outros... Tem pendência do passado batendo na sua porta. Pode ser você se desprendendo do lugar que está, do relacionamento, do emprego e recomeçando um lugar que te lembra a infância, o passado, bons momentos. E em toda a estrada que você entra, há uma estrada que fica para trás. Seja essa estrada... Atual que você pegou ali no momento ou uma estrada antiga. De qualquer forma, tem novas emoções, um novo sentimento que vai se ampliar no físico, no material. É a oportunidade de você continuar avançando, manifestando de acordo com as sementes que você vem trabalhando mas que faltava um certo desprendimento. Olha só que interessante. Temos duas mãos. Uma é sentimento, amor, e a outra é prosperidade, aquilo que é material, que se manifesta no físico. É como se gêmeos estivesse vindo de uma época de muito autoconhecimento, de muito recomeço, de muito ter que olhar para o passado, de resolver o que estava te travando. E agora, finalmente, os resultados estão chegando em uma tacada só, te dando aí uma sensação de... Do nada tudo aconteceu? Do nada me realizei? Do nada a semente brotou? Mas é só a sensação, porque você sabe, gêmeos, o trabalho que deu se reconstruir. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.